Fala pessoal, meu nome é Bruna Lenfers, falo diretamente de Santa Catarina, uma cidade chamada Gaspar, sou formada em administração de empresas e sempre me dediquei muito, começando a trabalhar desde muito nova para ganhar o meu próprio dinheiro, mas esse dinheiro só pagava as minhas contas. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que esteja aí ganhando dinheiro somente para pagar as suas contas. Inconformada com meu não crescimento profissional, comecei a empreender no mundo dos negócios e fui apresentada ao Leandro Fonseca, um cara extraordinário, mercadólogo e visionário através de uma seleção me tornei então tutora do projeto 5 por 5 escalável e eu ajudo as pessoas a ganharem dinheiro enquanto aprendem e o melhor de tudo diretamente da sua casa e é isso que é o mais incrível Somos pessoas com o mesmo propósito espalhadas pelo mundo todo com esse sistema todos estão aprendendo e juntos pegando um pela mão do outro e fazendo acontecer eu te digo uma coisa Uns vão sair dessa crise como vítimas e outros vão sair muito mais fortes. E eu espero do fundo do meu coração que você seja uma dessas pessoas que saia muito mais melhores e faça o negócio acontecer. Agora eu convido você a conhecer esse projeto que está revolucionando o mundo dos negócios através da internet. Uma coisa eu te digo, se você não tiver o seu negócio passando pela telinha do seu celular, infelizmente você vai ficar pra trás. Um grande abraço, me chamo Bruna Lenfeiros.